Olá, o vídeo de hoje é um unboxing de um frame, mas não um frame qualquer. É um onde pode levar hélices até 7 polegadas, imaginem só. E o que se pode fazer com este tipo de frame. Por isso já sabem, se no final do vídeo gostarem, demonstrem. Compartilhem assim com os vossos amigos, sempre a compartilhar, sempre a compartilhar. E se não forem subscritos, é fácil. É só subscrever e assim ajuda o canal a crescer. Ora, estou pronto para ver o que está aqui dentro. O unboxing também é muito simples. Logo no início traz aqui duas fitas para a gente apertar a bateria. Aqui o manual com todos os parafusos, pecinhas e como é que isto se monta. Pontados aí é temos aqui uns braços de 4 milímetros. E os pleitos superiores e inferiores e do meio são de 2 milímetros. Esta versão é a versão XL7. Que é de 7 polegadas. Ora, temos aqui uma borracha para o pleito superior. Essa é por causa depois das vibrações, de apertar a bateria ou algo assim do género. Tem aqui estas pecinhas que eu não sei para que é que servem. No sítio onde eu comprei não falava sobre estas peças. Isto é impresso. Estão um pouco mole, mas não sei para que servem. Tenho que investigar para que é que eles meteram cá isto. Ora, tem aqui os pezinhos. as borrachas que fazem de pés, para quem gosta de pôr. Temos aqui todos os parafusos, pilares, borrachas e porcas que a gente precisa. E aqui está o nosso frame, mais um autoculante. Isto pode passar para aqui, arrumar aqui a casa, para ir montar o frame. Primeira impressão, bom acabamento. As quinas estão todas boleadas, para não haver quinas vivas. Mostra que houve algum cuidado com o material, é sempre bom um sinal, quer dizer que começou a começar a confiar no que comprou os braços são de para pôr ali a zero 4.8 milímetros os pleitos superiores e inferiores são de 2 mm mais 2 e mais dois ai falta aqui as pecinhas laterais para a gente a fixar a câmera, que também são de 2mm. Agora vou fazer aqui uma magia tecnológica que é fazer assim ela para ser montada seguir as instruções onde aqui há algumas coisas diferentes. Metade das porcas estão no plate do meio, outra metade está no plate inferior, onde depois automaticamente faz com que o drone seja montado de maneira diferente, mas nada de especial. Tem bom aspecto o frame. Bom acabamento. Onde nota-se bastante robusto. Onde uma pessoa faz aqui alguma força. E ele não se dá. Consegue ser bastante sólido. Isto demonstra que mesmo levar aqui algumas pancadas. Ele vai se manter direito. Agora vamos pesá-lo. ora com o frame. Esta borracha se a gente usar. Usarmos os pezinhos. E usarmos aqui uma fita. Assim, o frame está a pesar 128 gramas. Depois de ter feito a montagem, reparei que pode haver aqui alguns problemas de futuro. Que é, só consegue levar aqui uma controladora. Devia ter aqui os pilares mais altos. Fazendo aqui a comparação com o modelo que eu estou a imprimir na impressora 3D. Podem reparar aqui que eu tenho mais espaço. Tenho ali espaço para o ESC. Para a placa distribuidora. E para a controladora. Coisa que aqui... Eu não vou ter isso. Olhando assim de lado. Só tenho aqui mesmo espaço para a controladora. Devia ter um bocadinho mais espaço. Devia ter. A ah, esta altura. Se tivesse esta altura. Assim. Como está aqui no meu frame. Construído em casa. Se tivesse a mesma altura. Este seria um excelente frame. Não quer dizer que não seja. Mas para o que eu queria fazer. Que estes pilares aqui já me estão a limitar muito. ao o projeto que eu queria fazer aqui no canal mas mesmo assim continua a ser um bom frame já agora continuo, estão aqui a ver o meu, o meu frame feito em casa que é para depois disponibilizar o frame para vocês também construírem um em casa uh, agora está um bocadinho parado que eu estou à espera que chegue filamento como acabou o filamento de preto continuando aqui como veem está ali a controladora não há espaço para mais nada é que não dá mesmo para levar mais nada em cima boa zona aqui para a câmera Portanto, eu também já comprei a câmera que vem a caminho. Mas com esta configuração assim, eu já não consigo fazer o que eu queria. Vou ter que pesquisar um bocado sobre pilares à venda. E comprar uns pilares mais altos. E assim poder fazer a montagem que eu quero fazer com este frame. De resto, bom acabamento. Tem bom aspecto. Não vou dizer que não. É muito bonito, mesmo assim. Elegante. Que dá para fazer um bom drone as longas distâncias, dá para montar aqui hélices de 7 polegadas dá aqui os motores, vou deixar aqui o card em cima do vídeo deles e os motores com as hélices de 7 polegadas, ficam aqui muito bem agora tenho que pesquisar sobre a controladora, que é para comprar a controladora onde eu tenho que tirar a placa a distribuidora vai desaparecer e vou precisar de ver quais são os ESC que eu vou meter se eu consigo a solução de ter o plate superior mais alto e meter aqui os ESC ou então, pôr os esques aqui soldados juntinhos ao motor. Esques um em um. já ser um frame bonito, tenho sempre aquele problema de ter pouco espaço em altura para colocar aqui as placas que eu quiser. E desde já, obrigado por assistirem ao vídeo e até já!